E aí, pessoal, belezinha? Eu vou mostrar como eu fiz esse desenho. É, em primeiro lugar, eu desenhei, rascunhei. É, eu peguei algumas fotos de referência de poses. E fui rascunhando até chegar nesse resultado. Depois, é, eu comecei a passar a nanquim, E quando você passa a pelo menos quando eu passo a nanquim, eu começo a consertar algumas coisas, começo a criar algumas coisas, algumas sombras, e enfim, até o desenho ficar quase totalmente do jeito que eu quero, pra não mudar tanto no Photoshop. Antes de passar do, pro Photoshop, eu percebi que o sol estava no lugar errado. Por isso, eu abri o um desenho no Photoshop, arrumei a cor, eu fotografei, mas você pode fazer de vários outros jeitos, você pode digitalizar o seu desenho, enfim, eu achei a maneira mais fácil, pelo menos do modo que eu vou pintar, fazendo uma foto mesmo. Então, voltando ao sol, né, é, eu fiz um recorte. É, vocês podem usar a ferramenta que vocês mais é, estão acostumados, né. Eu utilizei a Pentoon de um lado e a, a ferramenta de laço do outro. Então vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor, é, parece uma bagunça, mas no final vai dar certo eu coloquei as camadas atrás da camada principal, eu mantive os recortes em uma pastinha dei um Ctrl J para duplicar tudo e depois um Ctrl E para mesclar tudo, é, coloquei a cor branca atrás e comecei a mexer na, no brilho, né na, na imagem em si que está mesclada, para ficar com um fundo branco, porque a forma que eu vou colorir ela é melhor com fundo branco. Por isso já começo com a parte escura, né? eu venho com o pincel com a dureza máxima, fazendo toda a parte da sombra, e também a parte do contorno, enquanto você tá fazendo o contorno, você vai arrumando algumas coisas que você não curtiu no seu desenho ou que ficou errado. É, eu, por exemplo, achei melhor fazer a mão para trás, sem esse cabelo em volta do braço, como se ela estivesse se alongando. A parte ali das nuvenzinhas, é, achei que ficou pouco ali embaixo, então fiz mais em cima também é teste, e erro e acerto, né, quem fala que nunca errou, por exemplo, na cor, eu testei várias cores, várias cores, vocês vão ver aqui no processo, mas foram várias tentativas de acertos e erros, para no final dar um bom resultado, a questão é testar e gostar do, do, do processo, né. Porque é o processo que, que te leva na experimentação e também no acerto. Você só vai acertar se você errar muito. <risos> e é isso. Fica aí com o finalzinho do, da pintura e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, me siga, enfim, essas coisas todas. Ou não. <risos> Bom... é Agradeço a todo mundo que ficou até aqui.